Boa tarde para você que acompanha o portal SB Notícias, tá aí ó, mostramos esses dias aí, esse problema aí de vazamento de água aqui na rua Paraguai, de frente ao número 884, aonde pelas manhã aparecia o vazamento, mas chega 10 horas da manhã, não se aparece nada, por quê? Porque o pessoal não utiliza muita água na madrugada. Mas o DAI está aqui, ó. Vai executar. Viu que existe um vazamento. Foi relatado aí. E agora vai concluir o trabalho. Esse é um dos um trabalhos também do portal SB Notícia. Que leva as autoridades à necessidade. Os pontos que tem que ser feito a manutenção. Fica aqui a importância da comunicação online. Ou até impressa. Que chegue em tempo real para as autoridades locais. Fica aqui mais uma vez o registro aqui. Então está interditado só esse quarteirão aqui da Rua Paraguai. A Rua Nicarágua está livre e a Rua São Salvador. Então esse é o registro pelo portal de Cláudio Mariano e a Rádio Brasil vai mostrando e levando de forma concreta e o diretor do DAI sabe também das necessidades, cada local exige né, um trabalho aí e fica aqui o registro. Isso só vem relatando a importância da comunicação entre o portal SB Notícia com as autoridades locais o um fator de poder executar né? e que os vereadores possam andar também pelas ruas da cidade relatar isso não precisa protocolar mas sim levar direto uma forma de imagem, vídeo as necessidades que precisa de manutenção e olha que o sol está super quente Nesta tarde aqui de quinta-feira. Para quem vem aqui do, da rua Paraguai, sentido Santa Alice para cá, você pode virar aqui na rua São Salvador. Ou pegar a Cristóvão Colombo, que é melhor você pegar a Cristóvão Colombo e você pode sair da rua Nicarágua. Esse é o trabalho de prestações de serviço que o portal SB Notícia tem com a população. Vou mostrar mais um pouco aqui, ó. Parece uma coisa tão simples, né? Mas às vezes engana. E olha que eu tenho acompanhado o trabalho da equipe do DAE. Não é fácil, não. Às vezes eles têm que entrar em locais complicados. Aqui você pode ver o vazamento, ó. Bem aqui ó. Uma coisa pequena, mas acaba. Aparecendo. E aqui é tudo ao vivo. Talvez seja isso que às vezes a equipe do Lai passava por aqui e não via. A água depois às 10 horas da manhã, até pelo fato todo mundo começa a consumir, abrir as torneiras. Vou mostrar mais um pouco aí. Agora. a A terra vai ficando toda a força, né? Esse é um dos fatores que faz com que fica afundando o asfalto também, mas esse é o trabalho, o desafio que a equipe do Dai tem também. Aí, fica o registro aí pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil